Fala nação! Hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo de Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Valendo o título, valendo treta. O Flamengo vai jogar sério nesse jogo. Então já quero já quero aí já pedir para você que assista esse vídeo, tá bom? Então. Vamos lá, os comentários da Jovem Pan vão falar sobre esse jogo Ele já está lá no Rio de Janeiro, perto do Maracanã Para acompanhar esse jogo E olha, é isso gente, é isso Jogo, jogaço, jogaço Então, já quero que você se inscreva no canal Deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada Compartilha para a é muito importante Boa, Ajuda o nosso canal, faça nosso canal crescer Vamos, vamos aí, deixa o seu like, tá bom? Vamos ter muitos likes aí, tá bom? Então vamos pro vídeo. E ó, Vampeta, já me ligou hoje, tenso de perder mil reais. Ele tá tenso, tá valendo mil reais, ele tá com medo, ele tá nervoso, mas calma. Calma, ele tá tão que bem, ainda assim não acabou. Fica, né? ele vai perder milzinho hoje? Ele vai perder, ele vai perder seis mil. Vai perder seis mil, porque tem cinco pau com o Vampeta, cinco pau. Hoje, hoje eu fui no all-in, eu fui, fui, fui pra dentro, fui para dentro. Cinco pau, Vampeta, tá dentro? Vai ou não vai? Ó, oh, só lembrando, hein? Se eu ganhar essa aposta amanhã, eu vou chegar aí a caráter, hein, Vanderlei? Vai ter fantasia, hein? <risos> Rapaz, vocês estão vocês voando mesmo, né? O teto de gasto de vocês não tem limite, não, né? O meu Ixi. tem, viu? E falando assim, cinco pra lá, mil pra cá Deixa o pessoal, lá, 23. O pessoal fica de olho lá, achando que eu tô voando Mas vou tentar ajudar pra competir com vocês dois E eu vou te falar, o Tico tava tão indo bem O Tomada, né, que o Ganaboni chama Tomado. ele de Tomada Mas depois ele vai se perdendo Aí fala de amor, fala que eu liguei pra ele eu Falei com você, nem falei com você hoje Falando agora aqui no programa Que isso, que, que mágoa é, tá... é essa? Por isso que mágoa te... é essa, irmão Por isso irmão. que o tempo tá nubrado E guarde seu dinheiro, tá gastando muito com jantar, viu Tico é muito amor. Não, não, é permuta. Fica <risos> tranquilo que é permuta. Que maravilha. E você também foi mencionado, hein, Vanderlei? Direito ah, de resposta. Pra eu, você. Eu, é aquele negócio que o Vampeta é, me ensinou. Não mexa com as abelhinhas. Eu tô quieto aqui, só tô vendo. E eu. Só me deu vontade de fazer assim certo? Certo? Certo? bater palminha. Porque tá entusiasmante aí a dupla, um completa o outro. E eu gostei muito de saber que tivemos mais um jantar romântico aos pés de que Cristo maravilha. Redentor. Que maravilha. Abençoado pelo Cristo e Redentor. E o Viga tá querendo apostar com o Van? Tá valendo, Viga. Que já, já fez ali Tá valendo, na, cinquinho? Na cinquinho. Tá valendo. Já jogou sal grosso Ó. na taça, né, Vamp? Você já fez ali a sua... Não, rapaz, a sabe, a, a, sua... agora falou certo. Todo mundo tá... Ô, Pedro. Achando... Oi. Pedro. Vai lá, vai lá, Viga. Só um detalhe. Lavaram agora há pouco aqui, né, pilhado? Lavaram agora há pouco aqui a entrada no Maracanã. É obra tua isso, Vampeta? Faz parte daquele processo de mandinga ou não? E outra... E outra... E outra pergunta, Vamp. Outra pergunta pra você, levando a sério. Você que foi um dos grandes volantes da história do futebol brasileiro, e isso a gente tem que reconhecer, você foi foda mesmo. Orgulho de ser teu amigo. Agora... Qual é o tamanho da falta do João Gomes hoje, na sua opinião, Vamp? A verdade, pelas palavras, assim, a verdade é que né, é, você vê que mexeu tanto com família, uma oportunidade, o João Gomes estar tá com sua família. Depois do jogo postou, né? Eu achei, depois vendo o relance. Na hora do jogo assim, né? Na hora com, com o Nilson lá, é uma coisa muito rápida, a gente não tem um replay quando a gente está ao vivo no estádio. E eu vendo depois foi mais meio pressão do banco do Corinthians. ...para tirar ele do jogo, né? O pessoal sabe, o árbitro sabe também que está empedurado ...e a própria comissão técnica também, né? Do Corinthians sabia... ...quando foi, viu que foi o João Gomes... ...foi para cima... ...lamento e um atleta promissor... Não, não, não, ...não poder fazer parte de uma final dentro do Maracanã... ...na sua praia, né? Faz falta, mas aí você tem o Vidal... ...um cara que ganhou tudo, jogou... ...um jogador internacional, bicampeão de Copa América... ...Juventus, é, ...Barcelona, Bahia de Munique é um jogador extremamente rodado Vai suprir é, Eu acho que perde um pouco de pegada Mas ganha um pouco de qualidade Chute de fora da área Um jogador acostumado a, a grandes decisões né? E a gente lamenta pela, pela, Pelo João Gomes não estar tá. Em relação a que o Viga perguntou Se foi eu que mandei Lavar se eu pudesse, eu era Moisés, eu mandava, com o cajado eu mandava abrir o Mar Vermelho e todo para Maracanã. Aí você não precisava levar nem sal e nem água, já é tudo salgado. Tudo salgado, né? Moisés toca ali, sai dali. O que é mais próximo aí é, é, é o aterro né do, do Flamengo ali, do, do, do Botafogo, né? A água salgada é mais próxima ali, né? Não, tem, tem a mangueira aqui atrás. É, tem, é. tem a mangueira aqui atrás. É. Tem o Erge aqui ao lado. É, ah, então. ah, de, água? Tá de água? De água. Água, água salgada. Ah, deve ser alguma estação de água aqui da companhia. Não, mas de tem que ser gordo, água salgada. Provavelmente o mais perto aqui é o... A... Não, o aterro tá bom ali, a Baía de Guanabara. Tá bom, tá, tá, tá bom. Você tá bem referenciado. Aí, aí eu... Ô, oh, eu só queria Oi. fazer... Pode falar, vida. Eu só queria fazer uma colocação, porque eu, eu acho que eu discordo é, de boa parte dos colegas, mas é, é uma discordância, uma divergência salutar e saudável, no seguinte aspecto. Acho que se o Corinthians for Corinthians hoje, tem grande chance de perder o título. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ali no segundo tempo do jogo em Itaquera, quando o Flamengo ligou o modo exterminador, o modo aniquilador, de 20 a 30, 32 minutos, martelou, martelou, martelou, e por muito pouco não fez. E se fizesse, a final já estava liquidada. Eu acho que se o Corinthians jogar encolhidinho, buscando o contra-ataque, jogar por uma ou duas bolas, o Flamengo vai ligar o um modo exterminador pressionado pela sua torcida desde o primeiro minuto. E é difícil você é, ter um jogo do Flamengo em que esse quarteto não consiga criar oportunidades e não consiga fazer gol. Então é difícil, é complicado para qualquer time que seja segurar o Flamengo durante os 90 minutos. Então se o Corinthians não der as espetadas dele, se o Corinthians não sair um pouco mais, e isso depende muito do desenvolvimento do excelente Renato Augusto, acho que a situação, a missão fica ainda um pouco mais complicada, viu, pilhado? É, eu, eu concordo com você, Viga, mas também é muito complicado abrir espaço para esse Flamengo. É muito complicado você abrir o espaço. Agora, também acho que é preocupante a perda de gols excessiva desse time do Flamengo. O Flamengo já alguns jogos Vem perdendo muitos gols Vem perdendo chances claras Eu acho que é a hora do Flamengo definir Porque também o Corinthians pode jogar por uma chance Achar essa chance E é o que o Vampeta falou O Vanderlei, todo mundo fala Eles têm o Cássio O Cássio é um cara que decide Na hora que precisa Já decidiu lá Provavelmente vai fazer uma bela atuação aqui de novo Então o Flamengo precisa acertar a finalização Mas eu... Tenda a concordar mais com o pessoal da mesa. E o Pilhado tem um convidado. O Pilhado tem um convidado oh, lá honra. direto do palco. Vamos lá, Pilhado. Não é convidado, não. Ele tava passando aqui, <risos> aí ele pediu para tirar uma foto. Primeiro, que cabelo. Que cabelo, irmão. O cara é um astro de, de rock and roll. Agora, eu quero só que você repita o que, que você falou para mim, quando você tirou a foto comigo. É sobre o Vampeta. Nota. Vampeta, com todo respeito, sei que você já jogou aqui e tal. Você vestiu a nossa camisa, a verdade, mas você é insuportável. Vampeta, tu pode ter feito tudo, tu pode ter jogado tudo naquela taça. Não adianta, essa taça vai estar aqui, ó. Essa taça vai estar com a gente, porque hoje é 2x0 Flamengo, Vampeta. E você é muito chato. Olha aí, o Vampeta é insuportável. Que loucura, irmão. Ninguém aguenta mais ele, ninguém aguenta mais ele. Eu aguento, eu amo o Vampeta. Ele me sustenta. Mas eu tinha que te passar esse recado, Vamp. Esse carinho que você recebe aqui no Maracanã. Mas, sabe... Gratuito, hein, Vamp? vou falar um negócio, a, a verdade é o seguinte, assim, ó. Ontem eu tava falando, é até tá legal. O Brasil, o nosso país, é um país laicon. com E a verdade é o seguinte. Todas as crenças têm que ser respeitadas, todas as religiões. A água benta e o sal grosso e o texto de Nossa Senhora da Aparecida foi no dia da Nossa Senhora da Aparecida. Aquilo não é macumba. Macumba é outra coisa que tem que se respeitar. Eu sou baiano de Nazaré da Soarinha. Por sinal, minha cidade é a, segunda, é a segunda, terceira cidade, terceiro município do estado da Bahia que tem mais terreiros de Conombré, é da sua linha. Aquilo não foi macumba. O sal grosso, até aquilo foi um padre que me deu, um padre católico, da engenharia católica que me deu, água benta, o sal grosso, e o texto da senhora parecida para benzer a taça. Não é para quem vai ganhar. Se ficar para o Corinthians, melhor ainda para mim. Mas não é macumba. Se quiser uma macumba... Eu posso procurar um pai de santo, com todo o respeito, uma mãe de santo, ou uma mamãe, ou um papai. E aí vocês vão ver que na cruzilhada o que é uma macumba. Uma cruzilhada na sexta-feira. Aí vocês vão ver galinha, preta, vela de sete dias, cachaça, charuto. É totalmente diferente. Até o padre Marco me falou, vamos explicar direito. O sal grosso é usado até no exocismo beleza aqui oh, que erudição Parabéns. e o país é o país laico Ô, Vamp, mas agora deixa eu falar um negócio e aí e já estão falando que eu vou chorar hoje aqui ó já passou Olá. gente falando que eu vou chorar esse hoje o negócio no ar, hein? Esse o negócio é o seguinte Ô, oh, chorão! Ô, oh, ô! Oh. <risos> chega aí aqui! ele vai colocar. Ele viu? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele passou falando que eu vou chorar e agora ele tá vindo. Lá vem ele. Quaritiano? Não, eu sou Flamengo. Vem. Ó, chega aqui. E é Flamengo. Você passou aqui falando o quê? Fala aí. E outra coisa, o cara tem cara de brabo. Ah, baba, tatuagem, pra caramba. Fala pra mim. O que que tu falou pra mim? Assim como eu falo pro meu amigo Valcimar, que deve estar tá me vendo agora, Eita. você vai chorar hoje, e o Viga também. Vou chorar hoje e o Viga vai. também? Vai, pô, vai chorar. Mas, Mas qual é o teu time? Não, isso aí não importa. Ah, qual é o seu time? Não importa. Olha onde eu tô, amigo. Se eu falar, dá merda. da merda. Dá merda? Vai é dar Corinthians. É corintiano? Não, não sou. Só não sou Flamengo. Tá secando o Flamengo. Ah, absolutamente. Como qualquer outro... Torcedor do Vasco, como eu. Ó, oh, o torcedor do Flamengo falou que o Vampeta é insuportável. Eu gosto do Vampeta. Você goa... Fala pro Vamp, então. Viu como tem amor aqui também pro Vamp? Fala que sim, pô. O Vamp é, é a... a moral, a boa, a... o bom comentário dentro da Jovem Pan vem do Vampeta, pô. Olha aí, ó. Olha aí, velho, o Vamp. Obrigado. Não, nenhum. Só gostei dele dando cambalhota em 2002, aí ficou até hoje, né? Mas ele é engraçado, você também. E... É bom também o Viga e a galera da Jovem Pan. Que honra, irmão. É isso, Obrigado, carinho aí. Viu, Pedro? Tu é corneteiro? Agora, cala a boca aí, ó. Tá aqui falando. Aí, ó. Do lados, falou né, que eu ia cara? chorar. Falou tudo aqui. Agora, o negócio é o seguinte. A gente faz essa zoeira, mas a galera ama o Vampeta. É surreal. Até que o, até que o Vampeta zoa, ama o Vampeta. Esse cara é o melhor coração que eu conheço. É muito bom trabalhar com ele. Nossa Senhora. E não é corintiano, hein, Vamp? Gosta de você. você Vasca aí, Ele, ainda, ele, você ele, viu? ele e tentou ele, evitar ao máximo É, o seu ele evitou ao máximo porque o Vasco também tá numa encruzilhada ali que precisa ser benzido, é hein? O Vasco aí tem uns jogos aí que. Na, na, a CLB tá pegando fogo nessa reta final, viu? Acho tá. que nunca é teve emocionante como nos últimos anos. Mas enfim. E... Todo mundo falando do Vampeta. O que, que você passou aqui e falou pra mim? Fala exatamente o que você falou pra mim. O dinheiro que ele tirou da onde ele tá perdendo pra quem? Pra você. Ô, Vampir, tô um recadinho pra você. Ah. O dinheiro que tu tirou do Flamengo fingindo que tava jogando, pilhado tá te tirando tudo. Eita! Tá mais ainda. Eita, velho Vamp! Tá aí, irmão. Eu tô te roubando. Eu tô te roubando. Verdade. Não, mas tem, tem, tem forma. Vamos ver hoje. Você jogou nos dois lugares, né, Vamp? Você conhece bem aí. É claro. Outra é Não, mas a atmosfera, a atmosfera hoje, né, em volta, uma final, a primeira vez, uma final de Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e, e Flamengo no Maracanã, com jogadores de qualidade. Por exemplo assim, é... Eu vejo, por exemplo, o Corinthians sem o Renato Augusto. Eu vejo um, um alacu no um buraco muito grande. Não dá pra tirar esse tipo de jogador, né, Vamp, hoje, por exemplo? Como ele fez... Uma decisão, eu acho que o Roger Guedes saiu... Saiu certo mesmo. Né? Concordo com o Viga, o Roger Guedes, eu não tiraria, eu tava vendo, eu não tiraria nem o Roger Guedes, nem o Renato Augusto. O Renato Augusto sai um pouco mais elegante, né? um jogador mais tranquilo, no jogo, no jogo aqui em Itaquera ninguém entendeu. Apesar de que quando tiram os dois, o Corinthians tem um pouco mais de força. E eram jogadores que você não contava, o, o, o Matheus Vital, ele estava emprestado, o próprio Ramiro, os caras chegou, está aí agora a briga se renova ou não, o contrato para a próxima temporada... É porque termina o contrato agora, em dezembro, né, no final do ano, e o Brito Pereira vem utilizando os dois. Eu começaria o jogo hoje, se fosse treinador, com, com o Michael, com o Ramiro no Lugar do e só fazendo a correção, eu cheguei a falar do Iro Alberto. Tá aí, o Iro galera, Alberto não saiu, ele permaneceu durante é, os 90 minutos aqui em Itaquero. é o mesmo, o Renato Augusto eu e ocioso, Roger Guedes. Se você, torcedor flamenguista, você está ocioso? Es escreve aqui no seu comentário, tá bom? Porquê, cara? Por quê? Porque o Flamengo vai buscar o treta, né? Se ganhar, né? Se ganhar vai buscar o treta. Então o Flamengo é um time muito bom. Time totalmente bom. E ninguém para esse Mengão malvadão. Então é isso. Ninguém para. Então é isso. escreve nos comentários quem é campeão da Copa do Brasil. É Corinthians? É Flamengo? escreve nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para galera, muito importante. Tá bom, compartilha para galera, para os seus amigos, para seu pai, para sua mãe, para seu avô. Pode ser para qualquer pessoa, tá bom? Então, valeu e até lá, fui.